Amanhã meu amanhã, hein? Eu quero ver certo, hein? Bonitinho, hein? Ah! Fala aí, galera do canal Coisas que eu te conto. Hoje eu trago pra vocês um vídeo aí, que provavelmente vocês devem já ter visto no WhatsApp, Facebook, qualquer rede social aí, você deve já ter visto. Diego Bonitinho, mais conhecido como Sextou. Segundo o Tino Júnior, ele tava numa festa aí, né, não autorizada se é que vocês me entendem na ilha do governador, no Dendê houve uma operação da polícia nesse local aí e bonitinho acabou morrendo então pessoal, o que dá a entender aí é até eu pegando um gancho aí de Tino Júnior que ele tava no local errado, na hora errada entendeu? tava errado aí num, num momento errado, entendeu? e aconteceu esse ocorrido aí tipo assim eu não acho bacana, né? Igual os pessoal estão divulgando aí as fotos dele aí, né? É morto, né? Pô, eu, eu, tipo assim, eu não concordo de ficar as pessoas ficarem compartilhando essas paradas assim, não. Porque até então a família, né, tá passando aquele, aquele momento ali, né? É difícil e o povo fica passando essas imagens pra frente, né? Chegou essas imagens até pra mim aqui, só com respeito à família aí, né? Não irei, não irei, assim, tá estar expondo, né? A imagem dele, porque até então ele era um cara alegre, né? Carismático, um cara, né? Sempre alegava aí a sexta-feira de aquelas pessoas que gostam de dar uma saída, né? De curtir. É, então fica aí mesmo a, o sorriso aí, né? A alegria. Vamos lembrar dele assim, né, cara? De rindo, brincando, né? porque até então eu não sei né, eu também não conheço né, assim a vida dele, eu não tô querendo julgar, mas tipo assim, é, o cara é já tava né, tava famoso né cara, o cara foi chamado para fazer uma festa dependente de onde for, é, ele não sabia que talvez ia acontecer isso né, pessoal não sabe né, o dia de amanhã. É, foi isso aí que aconteceu com ele. E tô passando aqui só para dar a notícia para vocês aí, né? O falecimento do, do Diego Bonitinho, mais conhecido como Sextou. É, o cara virou uma lenda, né? Depois que morreu o Bonitinho da Praça Nossa, esse daí foi considerado o filho dele, né? Então, valeu, pessoal. Até mais.